Um confronto digno de final. Cinco libertadores em campo. Dezesseis taças do Brasileirão. O maior campeão nacional. Contra o maior campeão internacional do país. São Paulo e Palmeiras. Hoje, nove e quinze da noite. É quartas de final. É libertadores no SBT.